fala aí se eu vim tudo beleza hoje eu só vi um aviso rápido que o canal está de volta e sim batemos 50 inscritos meu deus gente estou muito feliz e agora o canal vai voltar por vai ter três vídeos só algum dia que eu não vou ter tempo sei lá só que basicamente quase todo dia vai ter três vídeos eu não sei os horários ainda mas vai ter o canal vai voltar com um vídeo vai ter muito conteúdo legal muito conteúdo que vocês vão achar demais então é é foi isso, aproximadamente é 60 inscritos né? Eu ainda estou planejando alguma coisa Porque nós batemos 50 inscritos aí Eu vou fazer alguma coisa Porque né, nós bateu 50 Então a gente vai ter que, eu vou ter que fazer alguma coisa especial é. Então, pensa aí, deixa aqui nos comentários também Porque deixa aí, porque eu também preciso da ajuda de vocês Para pensar as coisas e tal e se vocês querem que o conteúdo principal do canal seja de ter a ou não, é, vocês escolhem. vocês não andam no canal, velho. Então, deixa nos comentários, beleza, cara? Foi isso. O meu contato é, consertou e tá tudo certo agora. Agora vocês vão poder gravar os um vídeos certinho. Vai poder fazer live. Vai poder fazer as coisas normal que eu fazia antes. Então, beleza, Foi isso. Tchau. E então, Deus, esqueci que não tem bot ainda. No próximo vídeo vai estar tudo arrumado. No vai ser gameplay, reato, Então foi isso. Tchau!